Existe uma coisa apenas que nenhum motorista tem coragem de dizer para você que está iniciando ou até mesmo você que está tendo resultados abaixo da média. Quer saber o que eu estou falando? Assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like aqui abaixo e vem comigo. <música> O que eu mais vejo aqui no meu canal, nesses um ano de existência mais ou menos que eu criei ele, são motoristas que reclamam diariamente aqui nos comentários dos meus vídeos. E não é apenas um, dois, não, é muitas, são centenas de pessoas que reclamam. De ah, não tem corrida, tem muito motorista, não vale a pena. Uber é escravidão, Uber é pirâmide, aplicativo é uma porcaria. Bom, o que eu acho engraçado é que essas mesmas pessoas elas não largam o osso de jeito nenhum. Pode ver, elas reclamam, reclamam, reclamam, mas não deixam de trabalhar com o aplicativo. É complicado, né? Se tem tantas pessoas reclamando assim. Porque também tem tantas pessoas que mostram resultados excelentes e ganham dinheiro. Quem será que está errado? Os que ganham dinheiro, ou os que reclamam? Mas o que eu quero dizer para você, que grande parte do erro que essas pessoas estão cometendo, é esse simples fato de reclamar e não correr atrás de soluções. Isso mesmo, eu vou ser sincero para você, o aplicativo quando eu iniciei, quando eu comecei a trabalhar, era até um pouco melhor do que está hoje. Tinha muita mais facilidade de corridas. Era uma corrida atrás da outra. Você até conseguia ganhar um pouco mais. O combustível era mais em conta. Não estou comparando agora porque agora realmente o combustível caiu bastante nessa época de pandemia. Mas era muito mais fácil de ganhar dinheiro há um tempo atrás porque também realmente não tinha muito motorista. Mas é aí que tá. Muitas pessoas elas se acomodaram quiseram ficar só na mesmice de fazer as corridinhas ali e não se adaptaram cada dia que se passava as mudanças que os aplicativos implementaram no mesmo e aí agora estão aí reclamando dia após dia e mas não largam o osso por isso eu quero dizer para você meu amigo a gente tem que mudar todo santo dia, não tem que ficar apenas dependendo de um aplicativo apenas, hoje em dia tem diversos aplicativos que podem te ajudar, eu vejo muitos motoristas hoje em dia que trabalha apenas com Uber, ou trabalham apenas com 99, ou trabalha aí com Cornshop, City, Indrive Drive, etc. Eu recomendo sinceramente que você vá no aplicativo que esteja te dando melhores condições de trabalho. E quando eu falo melhores condições de trabalho, aquele aplicativo que está tendo uma tarifa melhor, tendo mais corridas, que te dá alguma oportunidade de ganhar um extra utilizando o seu próprio carro. E eu vou dizer para você mais uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com os aplicativos, eu nunca dependia apenas do trabalho ali de dirigir do ponto A ao ponto B. Eu sempre arrumei formas de ganhar mais dinheiro. Como vocês devem acompanhar meu canal aqui, quando eu estava trabalhando assim realmente em tempo integral, o que eu fazia? Eu pegava, fazia o meu carro ser praticamente um hotel de luxo, colocava balinha, coloca água... Wi-Fi, tinha um tablet com música aqui atrás e eu fazia o melhor possível para que o passageiro se sentisse à vontade dentro do meu carro. Para quê? Para que no final da corrida eu conseguisse ganhar as benditas gorjetas, que é algo que ajuda muito nós que trabalhamos na rua. E por mais que as pessoas falam, ah, mas dá água, balinha, isso aí não vale a pena, não dá dinheiro, isso aí é um gasto desnecessário, mas essas mesmas pessoas que falam isso, eu duvido com toda certeza se elas colocaram água e balinha para testar se realmente vale a pena. Eu dou toda certeza que todas as pessoas que criticam aqui nos meus comentários, elas não fazem nada, elas são totalmente acomodadas e não fazem nada para melhorar, por mais ali que estejam o dia todo trabalhando, gastando energia, gastando tempo, não fazem nada, só querem saber de trabalhar no aplicativo, levar o passageiro do ponto A ao ponto B. Nunca pensaram em ter uma oportunidade extra de ganhar dinheiro utilizando os aplicativos. Eu, há um ano atrás, eu vi diversas oportunidades que esses aplicativos, elas beneficiam a gente que é motorista. Elas trazem oportunidades para a gente ganhar mais dinheiro, não somente trabalhando com o passageiro ali, fazendo transporte do ponto A ao ponto B. Eu também, eu sempre fiz algumas formas de ganhar dinheiro aqui dentro do carro. Há um ano atrás, mais ou menos também, eu comecei a vender algumas t-shirts aqui no carro femininas. Coloquei ali no tablet uma animação. Se você acompanha meu canal, sabe do que eu tô falando. Coloquei umas t-shirts ali e vendia bastante. Minha esposa, infelizmente, parou de vender t-shirts, então eu também parei de vender t-shirts no carro. O que, que eu comecei a fazer agora? Co Adaptando com essa pandemia, comecei a vender máscara aqui em cima. Ó, eu tenho um aviso que tá falando vendo máscaras, 5 reais. Quer ver? Eu tenho aqui as máscaras aqui, ó as máscaras para as pessoas comprarem então toda vez que acontece alguma coisa, eu vou sempre me adaptando, sempre trazendo formas para ganhar mais dinheiro utilizando o meu carro. O aplicativo Uber também, olha só, ela deu também oportunidade para diversas pessoas empreenderem, tem várias pessoas que começaram trabalhando com o aplicativo, hoje são youtubers dando dicas das experiências que elas passaram, assim como eu, e hoje estão ganhando dinheiro também com o YouTube. YouTube também dá diversas oportunidades para você ganhar dinheiro com parcerias, é, lojas, que entram em contato com você te dá visibilidade você vai ganhando muito mais dinheiro então não dependa meu amigo somente do trabalho ali de levar o passageiro do ponto a ao ponto b eu tô te dando esse conselho porque você eu tenho certeza que você que está me assistindo até aqui tem uma visão empreendedora e eu tenho certeza que você também pode alcançar o sucesso e só depende de você nenhum amigo seu vai chegar em você e falar ó oh, oh fulano de tal você vai ganhar dinheiro se você fizer assim e ela não vai te dar isso de graça isso você pode ter certeza ela com certeza vai cobrar de você para ela poder ganhar dinheiro em cima das suas costas e praticamente não vai te ensinar nada eu, aqui no meu canal, eu faço o máximo possível para trazer conteúdo 100% gratuito para você não precisar ficar buscando informações em outros lugares. Então, meu amigo... Eu quero dizer para você, acompanhe meu canal que eu vou trazer muito mais novidades aqui, vou trazer muito mais conteúdo que com certeza vai fazer você se tornar uma pessoa empreendedora de verdade e ganhar muito mais dinheiro com as dicas que eu vou dar aqui nesse canal. Então é isso meu amigo, se você realmente quer ganhar dinheiro, pense fora da caixa, pense em oportunidades que você pode utilizar o seu carro, pensa bem aí comigo. Quantos passageiros entram no seu carro diariamente? 20, 25, 30, olha só quantas oportunidades você poderia ter ali de vender alguma coisa, de ganhar muito mais dinheiro do que apenas o transporte. Antigamente os aplicativos não permitia fazer vendas dentro do carro, agora todos os aplicativos são permitidos amparados por lei, porque senão eles se lascam. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já senta o dedo no botão de like aqui abaixo,